Se você tem uma renda de 7 mil reais, 5 mil reais, 3 mil reais, qual que é o valor do imóvel que você pode comprar? Meu nome é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e também sou especialista quando o assunto é ajudar você a comprar o seu imóvel, às vezes até a ser aprovado no financiamento. E no vídeo de hoje eu quero responder uma dúvida, obviamente, de um, um inscrito que preencheu lá o formulário, eu vou deixar esse formulário aqui embaixo se você tiver alguma dúvida também para escrever para mim, com uma dúvida bem específica e o vídeo de hoje é para falar justamente sobre isso. Se você tem uma renda de R$7.000, R$5.000, três mil reais, qual que é o valor do imóvel que você pode comprar? Isso é uma dúvida muito comum que as pessoas têm e é muito fácil de, de, de descobrir qual é o valor do imóvel. Você não precisa sair aí pelos plantões procurando imóvel, preenchendo ficha, preenchendo um monte de coisa, com um monte de corretoras às vezes ligando pra você, e às vezes você nem sabe se é que você vai conseguir comprar aquele imóvel, cria aquela frustração. Então se você quer saber exatamente qual é o valor do imóvel, e você ir é certeiro no imóvel certo, depois que você procurar pela internet, assista ao vídeo de hoje, e antes disso já vai deixando aqui, se você gostou desse assunto, o seu like, não esquece de clicar aqui embaixo, e se inscrever também no canal para que você possa ajudar o canal a crescer. Eu tô com uma meta aí de 30 mil inscritos até o final do ano até agora dezembro de 2020 e se você clicar agora aqui em se inscrever você vai estar tá me ajudando e eu tô bolando aí algumas coisas para para comemorar esses 30 mil tenho certeza que todas as pessoas que estão inscritas aqui no canal vão ganhar com isso então me ajuda lá clica aqui em se inscrever no canal e aperte o Sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você possa receber aí a notificação do YouTube que tem vídeo novo no canal então vamos para o vídeo de hoje é um vídeo bem simples e bem rapidinho para falar sobre a renda que você você tem. Que você tem de renda? Você tem dois mil reais de renda? Você tem 3 mil reais de renda, 5 mil, 7 mil, 10 mil, não importa. A primeira coisa que você precisa levar em consideração é que a sua renda bruta, você, claro, tem os seus comprometimentos, isso vai ser avaliado pelo banco, mas a sua renda bruta, a tua primeira prestação não pode ultrapassar 30% da renda. Tá, Guimarães, a minha renda é de R$ mil reais. Quanto que dá 30%? É simples, faz um cálculo. R$ mil 10%, quanto que é? 500. Soma 50, mais duas vezes. são três vezes de 500, 1.500 reais, então a sua renda a sua primeira prestação não pode passar de 1.500 reais, tá bom Guimarães, mas como é que eu vou fazer então para saber a primeira prestação eu já fiz um vídeo explicando como utilizar o simulador da caixa, eu vou deixar passando aqui em cima para você, ou aqui em cima, agora eu não lembro, eu sempre muda aqui o lado, para que você possa saber e simular colocando o valor do imóvel ali para saber quanto que você vai precisar da ato. você sabe que para financiar o imóvel os bancos, se não for pelo Meia Casa Minha Vida que tem aí o subsídio conforme a renda você tem que dar mais ou menos menos aí 20% de ato. Isso muda porque você pode também, num plano Minha Casa Minha Vida, você tem um subsídio às vezes você zero o ato, não tem não precisa dar ato nenhum, né? E você também pode utilizar o FGTS como ato, então você precisa dar dinheiro nenhum, mas você precisa usar o simulador para você saber. Não precisa você ir até o plantão, entrar, ver como é que é o imóvel, olhar, adorou, cria aquela expectativa grande, o valor do imóvel é maior, você vai fazer, passa a documentação pro corretor, vem a aprovação e diz assim, ó, oh, você precisa ter um ato tanto, você não conseguiu tanto e você vai receber tanto, aí você fica frustrado, Frustra toda a sua, a sua família Às vezes você vai com o filho O filho gostou da piscina Então isso é muito difícil e ruim eu sei que isso é ruim Porque eu também sou assim Às vezes muito ansioso Eu entro num lugar, quero comprar Acho que é aquilo Depois eu vou ver, minha renda não dá Então fica muito, muito, muito difícil Então o que eu quero criar pra você É uma, uma estratégia pra que você possa ir certo no imóvel Pra comprar o imóvel procurando já pelo menos o valor Então pega a tua renda Você tem lá uma renda de 7 mil reais Foi uma dúvida que o Maicon mandou pra mim No formulário que eu, que eu criei aqui pra vocês é, Mandar as dúvidas, que eu já mandei um e-mail para ele, muitos já foram respondidos aqui por e-mail já mandei áudio lá no grupo, no meu grupo do Telegram também, se você não está inscrito no meu grupo do Telegram clica no link do formulário aqui preenche e no final tem o meu grupo do Telegram e eu sempre falo com as pessoas lá às vezes não precisa você esperar um, um vídeo manda a dúvida, eu já clico aqui já mando o áudio para vocês e já respondo automaticamente então o Michael escreveu para mim que ele tem uma renda por exemplo de 7 mil reais e precisa comprar um imóvel ele tem um FGT ele tem uma entrada de 80 mil, qual valor do imóvel que ele consegue comprar. Bom, se eu fizer a base é, de cálculo na renda de 7 mil, eu vou ter uma prestação de 2.100 reais, tá? Fazendo pela regrinha dos 30%. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso, além de saber o valor do imóvel, quanto que eu vou precisar dar de entrada para encaixar dentro dos 80 mil. Então a gente vai lá, primeiro coloca lá 400 mil e vê lá que ele tem 20%, tá dentro, 80 mil, conseguiria comprar? Não, por quê? O valor da prestação, conforme a taxa de juros, dá maior do limite que ele pode pagar com 7 mil reais, ele ia precisar comporendo. Então você vai fazendo esses cálculos até chegar no valor do imóvel. E uma dica que eu quero deixar já aqui para você, antes de dar essa dica... Eu vou pedir para você não se esquecer, clicar aqui embaixo, gostei do vídeo, para que você possa me ajudar a crescer aqui no canal. E não se esquece de inscrever para a gente poder chegar nos 30 mil, tá bom? Clica aqui embaixo de inscrever para você não se esquecer, para você me ajudar nesse, nessa, nessa meta aí das, dos 30 mil inscritos até o final do ano. A dica que eu quero dar para você, é, Maicon, e para você que está me assistindo, é nunca fazer a simulação exatamente com o valor do ato que você tem o... o né... Se é em dinheiro, se é com FGTS, você só tem FGTS, encaixou, tranquilo. Mas por que você precisa ter um dinheiro se você só tem o um FGTS e reservar um pouquinho desses 80 mil aí? Porque você vai precisar pagar, se o banco não custa fazer é, o financiamento junto das custas, o que eu não indico, tá? É, você vai precisar pagar o ITBI, você vai precisar pagar o registro, você vai precisar pagar algumas custas para passar o imóvel para o teu nome. Então você vai chegar no valor do imóvel ali, a minha dica é em torno de 250 mil. Você vai financiar 200 mil, porque 50 mil é 20% que você precisa dar, e você vai ver que a tua prestação vai estar em torno ali de 1.900 reais a 2.000 reais, que está dentro daquilo que você pode pagar de... 30, de 30% da sua renda que é 2.100. Minha dica e meu conselho, nunca chegue perto dos 2.100 reais. Sempre tente, ao invés de dar 20%, aumentar aí para 25, 30%. Então ao invés de dar 50 mil, dê 60 mil, você sai dos 20%, passa um pouquinho. Isso é muito bom para o banco avaliar o teu crédito, conceder o crédito integral que você está que você pedindo. Faça a sua avaliação utilizando o simulador da caixa com a renda que você tem, fazendo o cálculo dos 30% para você saber qual que é o valor da prestação, e vai fazendo o cálculo para chegar no valor do imóvel, sempre conferindo com a renda, com o ato que você tem, o dinheiro ou o FGTS ou o ato. E nunca chegue no limite. Se você tem 80 mil, não dê os 80 mil de ato, dê 50, dê 60, mantenha 20% ali para você poder pagar as custas do imóvel. Essa é a dica que eu quero deixar para você hoje. Vai vir outros vídeos aí te dando algumas dicas falando como você pode comprar o imóvel, como financiar melhor, como te ajudar a ter uma renda melhor, a manter essas prestações. Nessa época que nós estamos passando, que é muito difícil. Se você gostou, clica aqui em gostei. Não esquece de se inscrever no canal. E não esquece também de clicar lá naquele link para preencher e para colocar aí a sua dúvida, caso você tenha, caso você tenha e queira que quer que eu responda diretamente, tá bom? Vou ficando por aqui. Meu nome é Márcio Guimarães e vejo você no próximo vídeo. Tchau!